Saudações, povo. Eu sou o inspetor Malaquias, e hoje vocês devem ter percebido que esse vídeo é um pouco mais curto que o normal, bem mais curto na verdade. Mas acontece que dentro dos nossos tutoriais de Fortnite e UFN, a gente já tá chegando no nível que ou agora os tutoriais são de coisas muito básicas que vocês pedem muito, ou são de coisas muito complexas. Então, para as coisas complexas eu preciso de um tempinho a mais, e enquanto isso, para não deixar vocês sem nada e também para jogar informação e conhecimento nesse cérebro de vocês, eu vou postando vídeos menores sobre dúvidas Menores, muitos de vocês pedem para eu ensinar vocês sobre áudios dentro do UFN. Bonnie, como que eu importo áudio? Bonnie, qual formato de áudio eu posso usar? Bonnie, em que situações dá para eu ativar um áudio ou colocar um áudio? Bem, amiguinhos. Isso tudo que vocês estão falando são coisas muito simples Depois que vocês verem esse vídeo aqui, vocês nunca mais vão esquecer Então além de mostrar pra vocês como a gente faz essas coisas Eu vou também dar algumas dicas sobre programas externos e formas de adquirir os seus áudios, beleza? Então antes de mais nada, não esquece do like aqui embaixo Eu tô vendo você esquecer Tô vendo, tô vendo, cara Não adianta, não adianta falar que não esquece Se inscreve no canal e ativa o bendito sininho E agora sem mais enrolação, meu para na sua mão Vamos para a nossa mini aula <risos> Bem gente, acho que a primeira coisa que eu preciso falar pra vocês sobre áudios na UFN ou na Unreal É sobre os formatos que são suportados É muito comum a gente ver áudios em formato MP3, correto? Vamos supor que você tenha uma música .MP3 lá no seu PC E você quer importar ela pra dentro do seu projeto Da mesma forma que a gente importa tudo dentro do, da UFN, Você arrasta ela aqui pra dentro com o seu mouse Olha só o que acontece quando eu solto ela Formato de arquivo não suportado, muito foda Até onde eu sei, os formatos de áudio suportados aqui dentro da Unreal são .wav e ponto .ogg Eu não sei exatamente as diferenças entre eles e quais as implicações de usar um ou outro Já ouvi dizer que o OGG são formatos de arquivo mais leve Mas dependendo do tipo de coisa que você for fazer, por exemplo, efeitos sonoros pequenos e rápidos Eu acho que o peso talvez nem seja algo que impacte tanto no seu projeto Tá, Bonnie, beleza. E agora, como prosseguir? Qual que é a sua dica? Bem, na verdade, eu tenho algumas dicas pra vocês que são o seguinte. Primeiro, vocês precisam encontrar uma forma de adquirir os seus áudios, seja da internet ou até mesmo de você gravar os seus próprios áudios. E também, caso seja necessário, você também precisa de uma forma de converter esses áudios para ponto Wave ou OGG. Galera, a minha primeira recomendação é vocês baixarem o aplicativo Audacity. É esse aqui que vocês estão vendo, beleza? Ele é grátis e ele é extremamente famoso. Muita gente usa ele, inclusive estúdios profissionais. Eu sempre usei ele desde o comecinho do canal pra gravar os áudios, dublagens e narrações de cinema. Tudo! Eu sempre usei o Audacity. Só pesquisar por Audacity na internet que vocês acham e podem baixar tranquilo, não tem vírus, eu prometo. Ah, e ele é bem levinho também, tá gente? Ó, a interface do Audacity é essa, pode parecer meio confuso, mas é bem simples, tá? A gente só vai precisar de alguns botões aqui, que são o configurações do áudio e esse botãozinho vermelho de gravar. Aqui no configurações do áudio, você pode colocar dispositivo de gravação e você pode escolher colocar o seu microfone ou o som do seu PC. No caso aqui, eu tenho mil dispositivos de áudio, mas olha só, esse daqui é o som do meu fone. Então vamos supor, sei lá, eu vou abrir algum vídeo aqui na, na internet, no YouTube. YouTube. Vou colocar Penis Music que a gente tanto gosta, né? Vou deixar gravando e vou colocar Penis Music para tocar e reparem nas ondas de áudio sendo captadas ali ó. Nossa, cara, não dá quando eu ouço essa música, eu quero fritar, velho, eu quero dançar, é a minha música favorita, inclusive. Reparem que o Audacity, ele pegou aqui todo o som do meu PC. Se sobrar algum espacinho aqui, ó, tipo esse, eu posso simplesmente clicar e arrastar e dar um delete, que daí ele fica só o áudio que eu gravei. E se eu apertar espaço... Tá gravado a nossa música. E isso serve para qualquer outro som também. Vamos supor que você quer colocar um som de... Do Roblox. Você pode botar o som do Roblox para tocar e você grava ele. Ah, Boni, não é mais fácil você baixar ele por algum site e tudo mais? Então. Eu já vi muita gente dar a seguinte dica. Ah, se você for num vídeo do YouTube e entrar no link desse vídeo. E trocar essas últimas letras aqui. ó, Trocar não, na verdade. Você vai digitar PP logo após o YouTube se você der enter você vai entrar nesse site aqui e esse site permite que você baixe esses vídeos né, em formato de vídeo mesmo ou de áudio o único problema é que diferente do audacity esse daqui eu não garanto sua segurança o meu antivírus dispara loucamente quando eu clico para baixar alguma coisa aqui desse site ele sempre aparece lá objeto bloqueado download bloqueado pá, pá, pá, pá, pá. então assim não recomendo não, véi Existem até extensões que você pode instalar no seu Google Chrome Ou no seu Opera, no seu navegador Pra você baixar alguns vídeos em formato de áudio direto lá do YouTube Mas mano, mó trampo, mó preguiça de fazer isso Eu uso o Audacity na maior paz E eu recomendo que vocês usem também, tá? Mas enfim, voltando pro Audacity Depois que você tem o seu áudiozinho aqui gravado Você pode ir lá, ó Arquivo, exportar você exporta aqui, ó, você pode escolher como Wave ou como OGG tranquilamente, é super fácil, super rápido, tá? Bem, pro vídeo de hoje eu tenho dois áudiozinhos que eu separei aqui, que são o Mako e o UF. Estão meio baixos, né? Pra você importar eles, é só você pegar o seu arquivo .wav ou .ogg e arrastar aqui pra dentro, igual a gente fez com qualquer arquivo que a gente tem feito até agora nos tutoriais. Ó, oh, rapaziada, esses... esses monte de coisa aqui vai ser pra um outro vídeo, tá? Não reparem na bagunça. Mas vamos lá, Bunny, como é que eu aplico esses áudios dentro do meu mapa? Vamos supor que eu quero bater em alguma coisa e quando eu bater nessa coisa, faço o som do macaco gritando. Rapaziada, assim como o nosso dispositivo de cinemática, né, da nossa câmera, a gente também precisa usar um dispositivo aqui pra aplicar esses áudios dentro do nosso... Fornas. Então é o mesmo processo para pegar qualquer dispositivo. Eu venho aqui na pastinha Fortnite Devices e eu vou procurar. Por dois dispositivos de áudio que a gente tem aqui E vou falar pra vocês sobre as diferenças entre eles Um deles é o reprodutor de áudio E o outro é o rádio Beleza? Vocês podem puxar esses Dois dispositivos aqui pro seu mapa Eu Vou deixar eles um pouquinho separados aqui, ó E vocês vão ver que eles são tipo caixinhas de som mesmo, né? Bem, qual que é a diferença desses Dois dispositivos de áudio? O rádio, que é o nosso vermelhinho, é um dispositivo Que fica tocando uma música Durante o jogo, você pode escolher que momento Que ela vai começar a tocar, e algumas outras opções Como, por exemplo, você pode escolher se essa música ou esse som vai tocar só quando você estiver perto E se você se afastar, ele vai ficar mais baixo Porém, eu tenho um problema com esse dispositivo Que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Agora, o reprodutor de áudio, que é o nosso roxinho O objetivo dele é tocar um áudio ali rapidamente e acabou Ele vai tocar um áudio numa situação específica e já era Então como é que a gente faz pra isso acontecer? Eu vou clicar no nosso reprodutor de áudio E reparem que aqui nos detalhes a gente tem essa aba áudio E bem aqui a gente vai jogar o áudio que a gente trouxe Que no caso é o Mako se eu jogar o maco ali, já tá tudo certo. Ele já tá. Configuradinho, óbvio que tem várias coisas pra gente Configurar aqui, como por exemplo, volume Como o nosso macro tava meio baixo Eu vou aumentar aqui ó, pra 3 e pouco Vou deixar o dispositivo visível no jogo Porque esse dispositivo, ele tem a opção De ser reproduzido com acerto Como assim reproduzido com acerto? Se você der uma porrada nele com a picareta Ele vai tocar o áudio, então é uma boa forma da gente testar aqui, vou deixar ele habilitado Durante todas as fases, ou seja Qualquer momento do jogo eu vou poder ver ele Agora, daqui a pouco a gente lida com esse radinho aqui, tá? Já tá configurado, já vou dar o nosso Ctrl S aqui e vou iniciar a sessão. Meu pau na sua mão. Rapaziada, estamos aqui e olha só, reparem numa coisa, o nosso rádio tá tocando uma música. Essa música é uma música padrão do Fortnite, se você vier aqui pra configurar, ó, ele já vem aqui, ele já tá tocando uma música, né? O Fortnite é cheio de musiquinhas que você pode usar, isso daqui já existe desde o Criativo 1, tá? Eu vou desligar ele aqui, porque eu não quero lidar com ele agora, tá? Agora, o reprodutor de áudio, se eu clicar nele aqui, ó, já tá ali, áudio. Marco. Ele tá todo certinho, só que eu preciso da minha picareta aqui pra poder bater nele, né? Por que eu tô sem picareta no modo de desenvolvimento? Bem, eu vou começar o jogo aqui, eu já configurei pra voltar a picareta. Vamos lá, tamo aqui com o reprodutor de áudio. Se liga, eu vou bater nele. <risos> Bem, só com isso já dá pra você ter uma ideia do tipo de coisa que dá pra você fazer. Nossa, eu ficaria aqui o dia inteiro fazendo isso. Certo, vocês já sabem agora colocar o áudio dentro do dispositivo e ativar ele com o impacto de picareta. Agora, sobre ativar ele de outras formas, rapaziada, dentro do Criativo 1 já tinha todas aquelas opções possíveis, né? Como, por exemplo, o, o botão que a gente fez ali pra ativar o, a nossa cutscene do Donkas. Tudo isso tá ao nosso favor. Eu posso vir aqui, ó, sei lá, vou colocar um gatilho. Eu pego esse gatilho, coloco o gatilho no chão e vou botar ele aqui pra ativar, ó. Ele vai ele vai acionar o nosso reprodutor de áudio Cadê aqui? Aqui, o reprodutor de áudio E ele vai reproduzir o áudio Quando eu pisar nele Eu também preciso tirar aqui as opções de efeito sonoro do gatilho E tá lá, o gatilho tá aqui, o reprodutor tá ali Pisei Tocou Toda vez que eu pisar Ele vai tocar Ou bater, né? Tá, mas isso digamos que é basicão, né? A gente também pode colocar esses áudios pra tocar em outras situações. Por exemplo, se eu for lá na nossa cutscene que a gente criou, ó, vou ali na pastinha Cinematics, e aqui na nossa animação de câmera, se eu clicar duas vezes, abre a nossa timeline que a gente fez lá no vídeo de Cinematics. Eu posso jogar o nosso áudio do macaco aqui dentro do nosso Cinematic. Aí ele vai aparecer dessa forma, eu posso escolher em que momento que ele vai tocar. Eu tenho dois áudios, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vai ficar alternando entre Maco... E. Uff, o tempo todo aí, ó. É isso. Certo? Aí eu clico ali no disquetezinho pra salvar. E vou iniciar a sessão de novo, só pra gente ver se deu certo. Vamos lá, vou apertar aqui. É isso. <risos> Ficou meio cortado um dos. Uh! Mas deu certo. Música para meus ouvidos Ok, pessoal, agora vamos falar sobre os problemas que eu tava dizendo ali sobre o rádio Seguinte, eu confesso pra vocês que talvez seja algo que eu esteja fazendo de errado Porque eu já vi alguns mapas, inclusive nosso vídeo passado no mapa de backrooms Tinha um momento em que você chegava perto de um local e você ouvia uma musiquinha E quando você saía essa música parava e você voltava lá e a música tava lá normalmente Eu não tô conseguindo fazer isso de jeito nenhum Então vamos lá, eu vou importar uma música aqui, ó Vocês devem conhecer essa música E vamos lá, eu vou clicar aqui no nosso rádio e é o seguinte A primeira coisa que vocês vão se deparar é que se você tentar importar o áudio Ele vai ficar vermelho e não vai deixar Porque pro rádio ele precisa que não seja um áudio direto, né? um áudio cru Ele precisa que seja um som de referência E beleza, isso é tranquilo, você pode vir aqui em qualquer espaço aberto Botão direito, áudio e aí você cria um som de referência Você pode colocar o nome ali que você quiser Tipo, música Clica duas vezes na sua música E aqui você joga o seu áudio Ó, vou jogar aqui a nossa musiquinha E eu vou ligar esse output Nesse cabinho aqui E pronto, se eu clicar aqui em cima em reproduzir Tá tocando a nossa música então eu salvo essa instância, e agora sim A nossa música, a gente pode jogar Aqui dentro do nosso rádio E eu vou aumentar um pouquinho o som também, porque tá meio baixo Ok, vou deixar o nosso rádio visível no jogo Pra gente conseguir enxergar e entender melhor E é aqui que mora o problema, rapaziada Temos várias questõezinhas aqui, ó, por exemplo Eu vou configurar pra ele tocar durante o jogo Se eu quiser que ele toque Durante o mapa todo, é muito simples Eu posso só tirar essa opção aqui, ó Limite de alcance de áudio Se eu tirar isso daqui, automaticamente O alcance do áudio não vai ser relevante porque ele vai tocar no mapa inteiro Então tudo certo, você não vai ter problema Agora, se eu coloco o limite no alcance de áudio Vamos supor que eu coloco aqui, ó 15 metros A ideia é que se você chegar perto Se você chegar num raio de 15 metros desse rádio Você vai ouvir essa música E ela vai ficar mais alta conforme você chega perto dele E se você sair desse raio de 15 metros A música vai parar, correto? Reproduzir no local Local do dispositivo, eu imagino Quem pode ouvir? todos tem aqui outras configurações mas eu acredito que esteja tudo certo então vou lá eu salvo e bora testar tem gente vamos lá o nosso radinho tá aqui visível eu vou começar o jogo e como eu vou spawnar aqui ó eu vou spawnar perto do rádio eu tô dentro desse raio de 15 metros então a ideia é que a música toque certo certo tá tocando dá até para ver que ele fica mexendinho aqui ó que significa que ele tá tocando certo eu vou Ups, pisei sem querer aqui eu vou sair de perto a música vai ficando mais baixa Certo, maravilha Se eu marcar ali, ó Dá pra ver que a gente tá quase a 15 metros, né? Ó, beleza 15 metros Parou a música completamente O nosso radinho, ele continua tocando O que significa que, aparentemente, tá tudo certo A música continua, né? Não A música não continua então, assim, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. A ideia era que ela continuasse a partir do momento que ela tava tocando ali, né? Não era pra ela parar. E sempre que eu voltasse pra perto dela, ela ainda tava tocando ali normalmente. Não era pra ela parar de vez. Então, assim, agora é uma dúvida minha pra vocês aí. Se algum de vocês for expert sobre rádios, me digam aí qual que é o problema, o que, que tá rolando. E também fiquem à vontade pra vocês explorarem as opções, as configurações desse rádio, pra ver se vocês conseguem resolver isso. Eu estarei 100% disposto a ler os comentários de vocês e fixar o comentário no topo aí De quem conseguir resolver esse problema, beleza? Fica também uma lição de casa aí pra vocês Rapaziada, eu fiz alguns testes E eu acabei descobrindo que Se você aumentar a duração de aumento E de redução gradual do som do seu radinho Pra 100 segundos Meio que vai dar certo, igual vocês estão vendo no vídeo aí O único problema é que Esses 100 segundos significam que Pro seu áudio ficar no volume certo Levam 100 segundos, ou seja, ele fica muito tempo Tocando bem baixinho o seu som O que não é o ideal, né? Então então, se você ainda assim sou o que estiver rolando, fala aí nos comentários que você vai ajudar pra caramba, valeu? Rapaziada, talvez o vídeo não tenha ficado tão curto quanto eu imaginei. Por que que é sempre assim, cara? Mas, de qualquer modo, eu espero que vocês tenham curtido e aprendido alguma coisa nesse vídeo. Não esquece, se você ainda não deixou o like, deixa o like aí pra eu conseguir... Alimentar a minha tutorialzinha Que tá ali ó, bem gordinha, cheia de papá E é claro, se inscreve no canal, tá sendo muito bom Ver tanta gente nova chegando aí E esses tutoriais não param por aqui, beleza? Amanhã às 18 horas teremos um tutorial Sobre materiais Que é uma coisa extremamente importante Dentro de programas de 3D E vamos que vamos, bora aprender Boas criações aí pra vocês Tamo junto, até a próxima Beijo do careca, fui!